E a quarta-feira inicia com temperatura de 19 graus. Isso mesmo, gente. Clima gostoso de madrugada, né? Bem fresquinho. E ao amanhecer, o sol já chega chegando em Três Lagoas. Neste momento, faz 28 graus aqui na nossa cidade. E a máxima para hoje, gente, é de 30 graus. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que está o céu aqui em Três Lagoas. Olha aí, ó. Céu parcialmente nublado, né? Em algumas áreas a gente pode ver... Tem algumas nuvens ainda, mas tem outras que o sol está radiante, céu aberto, a gente nem tem previsão de chuva para hoje nem para esta semana. Então, olha, venta um pouco aqui em Três Lagoas e o dia está maravilhoso por aqui, viu, gente? E amanhã, ó, será mais um dia de sol em Três Lagoas e região. O tempo continua firme, sem previsão de chuva, mas dizem que a partir da semana que vem tem uma frente fria chegando aqui para nós. Então, já fiquem espertos aí com o cobertor, com os agasalhos, porque vai esfriar um pouquinho. Vamos saber como que ficam as temperaturas para amanhã, quinta-feira? Começando aqui então por Três Lagoas, olha, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Brasilândia, a mínima é de 18 e a máxima de 29 graus. Água clara, mínima de 19 graus e máxima de 32 graus. Água clara, quentíssimo. Vamos saber como fica a aparecida do tabuado. A mínima de 19 e máxima de 30. Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 30 graus também. E Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 29 graus. Israel, eu volto com você. É, dona Mari Verdan, esta frente fria. Pode até deixar aqui, diretor, aqui ainda, que eu vou falar, fazer um complemento ainda da previsão do tempo. A frente fria já chegou ao estado de Mato Grosso do Sul, trazendo chuvas de intensidade moderada, principalmente na região sul do estado e ela avança no decorrer da semana para todas as regiões ah, do estado. Chuva prevista, viu, Dona Mari? Para o final de semana aqui em Três Lagoas. E na semana que vem, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Temperaturas baixas, mínima inclusive 16 graus e a máxima para Três Lagoas de 26 graus. Então fica uma dica: que é uma dica boa? Já pega aquele cobertor, já pega aquele edredom, aquela jaqueta, aquele casaco, já põe no sol agora para tirar o cheiro do guarda-roupa ou até mesmo para lavar, porque semana que vem tem uma massa de ar fria em todo o Mato Grosso do Sul.